então antes de começar tá eu vou explicar para vocês como vocês podem estar fazendo uma saia se vocês quiserem você pode usar essa parte aqui que eu passei tá dá pra fazer tranquilo só que ao invés do múltiplo de 12 vocês vão fazer um múltiplo de 20 porque essa pala ele é múltiplo de 20 então vocês vão fazer aqui múltiplo de 20 tá bom Exatamente da mesma forma que eu passei para vocês. Só que você tem que lembrar uma coisa, os aumentos também eles vão modificar, né? Esse ponto é múltiplo de 20. Então aqui vocês tem que aumentar com um múltiplo pensando, né, com múltiplo de 20. Então vocês fazem lá as carreiras e aumenta 10, fazem as carreiras e aumenta 10. Se vocês acharem que 10 aumentos sendo muito, então você divide, né? Faz cinco aumentos, né? Depois você faz mais carreira, cinco aumentos, mais carreira, cinco aumentos e assim por diante. Mas tem que dar exatamente 20, certinho. Então é sempre bom estar anotando, tá, para ver quantas vezes você aumentou, ok? E se quiser fazer também de crochê, dá para fazer também, né? Essa parte aqui, como eu passei para vocês também, tá bom, exatamente igual. Só que fazendo os aumentos pensando né no múltiplo de 20, tá bom? Bom, essa parte de cima, né? Esse cos, vocês podem estar fazendo diferente também, tá? Então, é muito da imaginação de cada um, tá bom? <risos> bom, para quem gosta, tá? É uma dica apenas. Para quem gosta, aqui mais decotado, tá? mais aberto aqui assim. É só vocês fazerem aqui duas correntinhas, o um ponto baixo, do jeito que eu passei para vocês, só que aumentando duas correntinhas, tá? Ele vai ficar bem, sabe? Bem aqui aberto, tá? Eu, como eu não gosto, tá? Porque eu sempre gosto de usar camisetas, alguma coisa por baixo, então eu gosto aqui mais fechadinho, porque aí ele não aparece, tá bom? Mas se você quiser, você quer aquele estilo meio que ciganinha, tá? É só você não fazer muita diminuição aqui nessa parte, ok? Mais um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Eu tinha comentado que essa blusa aqui serve até pro tamanho GG. Olha só, ela é bem larga, bem larga, tá? Olha só, ela fica assim, ó, tá? Olha aqui, ok? Então é o seguinte: para você fazer o tamanho GG e aqui na manga, tá? Vocês podem estar fazendo as duas correntinhas, tá bom? Para mim ia ficar muito larga, né? Porque ela já ficou larguinha, tá? Se eu fizesse com as duas correntinhas, elas iam ficar mais larga ainda. Então por isso que eu fiz essa diminuição assim, desta forma, tá? E para quem usa tamanho menor, vocês podem estar fazendo, por exemplo, vocês vão lá e já marca, né, coloca um marcador, o a quantidade dos motivos que vai ficar para manga, e só nessa parte vocês fazem com uma correntinha. E o restante, vocês fazem com duas aqui no corpo. Chegou na outra manga, vocês fazem com uma correntinha também. Então, quando vocês fizerem já o leque, você já vai lá e marca com o um marcador. Chegando ali naquela marcação, vocês vão lembrar que tem que fazer uma correntinha ao invés de duas, tá? Aí, ela vai ficar mais estreita aqui, mais apertadinha aqui assim, tá? E vai ficar bom, do mesmo jeito. Aí, aqui, continua fazendo. Com a quantidade de correntinhas que você estiver fazendo aqui, tá? Sem problema nenhum. Mas para quem usa tamanho G e maior, vocês podem estar fazendo assim, dessa forma, do jeito que eu fiz, ou é continuar fazendo com as duas correntinhas, tá bom? Então, ó, ele fica bem largão mesmo, ó. Até aqui na parte de baixo, ó. Tá? Olha ó, pra ver, né? Aqui é o minha axila. E fica bem grandão aqui assim, ó. Bem grande mesmo. Sobrando bastante, tá? Então, sem problema nenhum, dá pra fazer. E essa blusa aqui, eu gostei dela assim mesmo, porque ela desce, né? Ela não fica aquela coisa muito exagerada, né? Tá bom? Então, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A blusa, como ficou. Depois, eu vou dar os detalhes, né? de como vocês podem estar aumentando e diminuindo, tá bom? Então, a blusa ficou aqui, né? Aqui, mais ou menos, minha cintura, começo do quadril e ficou esse pedação aqui, tá? Abaixo, tá bom? Ficou assim. Ok? A manguinha ficou de um tamanho bem legal, antes do meu cotovelo, tá? Ok, ficou assim, tá bom? E olha só os detalhes daqui, né? Da frente, ok? Aqui a gente faz sempre é, ponto caranguejo, né? Para ela não ceder, porque na hora que você lava, conforme você vai, né? Lavando, lavando, lavando, aqui ela pode ceder um pouquinho, né? Então, para não acontecer isso, a gente mais o ponto caranguejo. Então é o seguinte, aqui vocês vão fazer para qualquer tamanho 160 correntinhas, tá? Sendo tamanho P, M, G, GG, tá? Então vocês vão fazer aqui 166 correntinhas. OK? Vocês vão seguir fazendo normalmente, tá? Aqui essa parte. Então olha só, Aqui eu tenho um leque dois três, quatro então para tamanho menor, vocês vão fazer o aumento até aqui, tá? Antes dessa carreira, e vocês vão seguir fazendo sempre com quatro leques aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá até aqui. Então, para logicamente, para tamanho G tá vocês fazem mais aumento, tá bom? Aí vocês vão fazer do jeito que eu fiz aqui o meu, tá? Então para tamanho menor é só você fazer até aqui. Aí você vai seguir fazendo a pala, tá? Você faz aqui até, por exemplo, esse leg. 1 um, dois, três, quatro. Vai lá e experimenta, porque aqui, olha só, ela fica bem grande. Então você que usa tamanho M, ele vai ficar maior ainda, né? Então, você faz aqui, ó, um, dois, três, quatro. Completou quatro leques. você vai lá, é, faz lá as correntinhas que eu fiz aqui debaixo do braço, prende lá, tá? Pode ser com uma outra cor, só para testar. Faz dos dois lados a mesma coisa, experimenta a pala. Se ele ficou aqui, meio que larguinho, tá? Então, é só experimentar. Para tamanho maior, você vai fazer um leque a mais, um, dois, três, quatro, cinco, ok? Da mesma forma que eu passei, ó, ok? Aqui pra pala, tá bom? E é só isso, tá? Quando você for fazer saia, né? Eu já expliquei pra vocês. Vocês seguem fazendo conforme vocês querem, né? Quer menos aumento, vai seguir fazendo um pouquinho, umas três, quatro carreiras lá, né? Sem aumentar, depois você começa a aumentar de novo, aí faz mais um pouquinho, sem aumento, depois aumenta de novo, e assim por diante. Porque aí depende, né? De como você vai querer a saia mais rodada, menos rodada, ok? E para fazer o vestido, né? Vocês vão chegar. Até aqui na cintura. Aí vocês começam a fazer o aumento. Tá? Eu só não fiz porque vocês viram o restinho que sobrou? Então não dava nem pra mim fazer aqui um teste pra, né? Pra eu mostrar pra vocês. Mas aqui, ó. Chegando aqui na cintura. Por exemplo, aqui tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito legs. Né? Você fez os oito legs. No nono leque, se for fazer aqui, ó, o nono leque. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos v duplo, né? Eu falo leque também, mas é v, é v duplo, tanto faz, tá bom? Então aqui, no terceiro, aí você faz aquele aumento igualzinho que eu fiz aqui na parte de cima, tá? Você faz aqui e começa a aumentar. OK? Então aqui ele vai ficar mais rodado, né? Vai ficar assim. E dá pra fazer o vestido também. Para fazer aquelas manga, né? Chegando aqui, ó, onde eu fiz, se quiser aumentar aqui, você pode fazer a mesma coisa, tá? Você pode seguir fazendo os aumentos. Então você conta por exemplo, quantos V duplo eu tenho, tá? E você divide. Por exemplo, um aumento aqui, o outro aumento do outro lado. Ou você faz um aumento apenas aqui, ó, debaixo do braço. Então, você faz o teste, ver como é que vai ficando a manga. Então, se você for fazer o um aumento, você faz aqui debaixo do braço só, tá? Agora, a não ser que você queira, bem largão. Aí você pode fazer um aqui, um aqui no meio e outro lá do outro lado, tá? Mas eu acho que só um aqui, só um aumento aqui já é o suficiente para ela ficar larga porque aí ela vai alargando aqui embaixo, tá e aqui ela vai ficar normal né e aqui ela vai alargando tá bom aí você vê qual o tamanho que você vai querer né da sua manga ok então pra fazer esses é, é, esse tipo de aumento é bem fácil é só fazer aqui no ponto v duplo tá igualzinho que eu fiz aqui você faz aqui pra manga você faz aqui se você for fazer vestido ou para saia também tá aí você vai fazendo e vai experimentando para ver como é que fica tá bom então é isso gente se vocês gostaram olha só a minha blusa tá não esquece de deixar meu joinha meu like minha curtida <risos>